Oi gente, no vídeo de hoje vai ser eu finalizando, não, não finalizando, passando a caneta na... naquele desenho que eu fiz no vídeo passado, vai ser a parte 2, né, como tá aí no título E eu espero muito que vocês gostem, gente, já deixe seu like, se inscreve no canal se vocês não forem inscritos pra bater... ajudar a gente a chegar aos 200 inscritos a Gente, Tá quase e, e é isso, gente. Aí eu tô passando a caneta no rosto dela, Primeira Aí se vocês quiserem, gente, que eu mostre a marca da, de as canetas, dos lápis, das borrachas, de tudo que eu tô usando no próximo vídeo de desenho, se eu for postar um próximo vídeo de desenho. É, me falem, tá, gente? Ou por aqui, ou pelo Instagram, ou pelos comentários, enfim. Aí eu tava aí contornando o rosto dela. Fazendo aquela linha da franja, sabe? Que parece que a gente, quando faz, vai dar... Que tá estragando o desenho. Então, o que eu falei pra vocês no último vídeo. Ah, se vocês não viram o último vídeo, gente. Deu desenhando ela. Eu vou deixar aqui nos cards pra vocês, tá, gente? E aí, eu não sei se vocês estão reparando nisso, mas... É, não... Tá parecendo que não tá escrito Bad Girl lá em cima. Lembra, gente? Que eu escrevi Bad Girl. Mas parece que não tá aparecendo aqui no vídeo. Então, gente, é que... Eu não sei porque não tá aparecendo aí no vídeo, mas tá escrito ali, ó. Dá pra ver só um pouquinho ali, Bad Girl. Depois que eu passar a caneta, vai dar pra ver melhor. Mas no último vídeo, eu acho que eu mostrei eu desenhando, né? O Bad Girl. Então, se vocês quiserem ver eu desenhando, gente, vai aí no vídeo dos cards que eu deixei, tá, gente? Então, é... Eu tô ali, eu já passei a caneta no cabelo dela, na franja dela. Ah, gente, lembrando que aqui a gente tem vídeo toda, toda toda semana, dois vídeos por semana. Eu tô tentando postar, eu vou tentar postar, gente, toda segunda e quinta, tá bom? Vou tentar postar toda... Não, segunda e quinta não. <risos> segunda e quinta não, gente, não. Toda terça e quinta, tá, gente? Então, venham aqui... Toda terça e quinta que provavelmente vai ter vídeo, se não tiver vai ter ou segunda, ou quarta, ou sexta, ou terça, ou quinta Mas vai ter dois vídeos por semana, que nem tá aí na capa do canal, gente Ah, eu mudei a capa do canal, né, vocês viram a foto, a menorzinha e a maior, né, A banner maior ali E escrevi dois vídeos por semana, né e é isso, gente. Aí eu tô fazendo a sobrancelha, o da sobrancelha, né? Que que é o pelinho da né? sobrancelha. Ah, gente. Eu... eu consegui comprar um marcador pra me pintar. É... Pra me pintar ela. Então eu vou pintar ela no próximo vídeo, que vai ser a parte 3. Que vai ser a parte final. Ih, gente. Já passou um carro de som aqui no fundo. Se vocês estiverem escutando, me desculpas, tá? Mas já passou já. Acho que já foi. Ele é, já foi. Então, na parte 3, é, eu vou estar tá pintando ela com um marcador que eu comprei de cor de pele, né? E vai faltar só mais um marcador pra mim comprar. Eu só comprei um de, um de cor de pele. Falta outro de cor de pele, né? Que é o mais escuro. Pra, porque tem cor de pele Mais claro, né? Que é branca, morena Eu sou morena, gente Então falta é, O cor de pele morena cor de pele mais escuro, né? De pele negra Ou de morena Também falta esses dois, gente De pele morena e pele negra Eu comprei só a, a De pele mais clarinha Por causa que eu vou pintar ela mais clarinha Entendeu, gente? Então... Aí eu comprei ele e é isso, gente. Não sei mais o que falar. Vou deixar aí passando com a musiquinha. Vocês estão me escutando, né? A musiquinha que tá tocando aí no fundo. E... não sei. Ah, gente. Me sigam no Instagram, tá? Tá na, tá na descrição aí o meu Instagram. O meu e do Todd. Meu Instagram do Toys saiu na descrição, e é isso, é gente, ah tá, eu vou postar um vídeo lá no meu Instagram, nos stories, eu não sei se eu já postei, eu provavelmente já postei, ou vou postar, mas qualquer coisa se você não viu, tá vendo esse vídeo, sei lá, um ano depois de eu ter postado, não tem mais stories, né, já deve ter passado, já passou, obviamente os stories, que é só 24 horas, você vai lá nos meus destaques, que eu vou deixar lá nos destaques Eu vou postar uns stories bem legais Não vou falar do que que é Vocês vão ter que ir lá ver do que, que é Mas é de um lugar É de um lugar, já, já dei uma dica De um lugar que eu fui com a minha prima Tá bom? Então aí eu tô desenhando Tô desenhando não, tô passando uma caneta no olho dela Gente, às vezes eu passo a caneta e aí eu tô, eu tô muito nervosa, né? Porque eu sei que eu tô passando a caneta, que aí se eu passei já era, acabou. Se eu fizer qualquer coisinha errada, já era, né? Mas aí eu, eu, eu às vezes tô passando a caneta e aí dá aquela tremida, sabe? Nossa, eu fico muita raiva, mano. Quando dá aquela tremida que fica tremida, sabe, a linha. Mas, gente, isso eu vou aperfeiçoando com o tempo, né? De não tremer quando for passar a caneta. Aí eu tava pintando o deli delineado dela. Olha. Oi, gente. Eu gostei bastante desse desenho. E vocês, gostaram? Eu gostei bastante. Achei que foi, ficou bem legal. Bem legal, bem bonito. <risos> aí. Eu fiz uma coisa aí que eu não sei. Ah, tá. Eu levantei a folha para poder tirar o, os negocinhos da borracha, né? Ainda foi. Provavelmente, gente, eu vou gravar hoje Eu pintando esse desenho Então se vocês têm ideias de cores Pra as coisas aí Tipo, ah, cor do batom dela Ah, ela não vai usar batom Ah, cor do cabelo É... Cor dos olhos, né? Eu posso pintar o olho dela de, sei lá Vermelho <risos> o olho dela de vermelho, gente, imagina É, vermelho de tanto chorar Faz sentido, gente, pintar de vermelho De tanto chorar Faz bastante sentido, né? Mas eu não vou pintar de vermelho. Ah, não sei, né? Não sei se eu vou pintar de vermelho. Vocês só vão saber no próximo vídeo, que vai ser a parte 3, final. A parte final, a parte 3. Gente, ó, eu sei que não tem nada a ver, não tem nada a ver isso que eu vou falar agora, mas eu lembrei aqui e, e eu vou falar, tá? É O meu aniversário é mês que vem, sim, gente, meu aniversário é mês que vem, outubro, dia 26 de outubro, tudo bom, tá chegando, eu vou fazer 13 anos pra quem não sabe, e... E é isso, de 13 anos, dia 26 de outubro, tá chegando, tá chegando, tá chegando. Eu já sei o que que vai ser, o que que vai acontecer, não, não sei se vai ter festa, eu acho que não. Mas eu já sei o que vai acontecer já, tá gente? Aí eu tô, eu tô apagando ali os negocinhos que eu fiz ali do cabelo e tô refazendo ali porque eu... Abaixei mais. Gente, mas você deve estar falando assim. Ai, mas esses risquinho faz na hora de passar a caneta. Não faz com lápis e depois passa a caneta. Faz logo com a caneta. Porque aí já é mais fácil, já economiza tempo. E eu, eu não, não, não tenho coragem ainda de fazer isso. Eu sei que é bobeira, gente. São só risquinhos do cabelo, né? Sei que é bobeira, mas... Eu ainda não tenho essa coragem de passar logo a caneta Porque vai que eu faço um risco todo torto assim Vai que, sei lá, alguém esparra em mim e rabisca tudo Ah, gente, é, eu sei, isso pode acontecer até quando a gente vai passando a caneta em qualquer lugar, né Mas sei lá, gente, eu tenho medo eu Prefiro fazer logo com, primeiro com lápis e depois passar a caneta Eu tenho tempo, o que que custa, mais um minutinho a mais Não vai fazer muita diferença, gente depois é só eu apagar ali, por baixo tá tudo certo, né? <risos> eu não tenho problema com isso, né, gente? Enfim, aí eu tô fazendo a choker que eu falei pra vocês, que demorou também um tiquinho pra não conseguir fazer. Mas pra ficar fofinha, né? Eu fiz com. Dessa vez eu fiz ela com uma estrelinha pendurada. É. Aí eu fui. Acho que ali eu fui apagar primeiro. Nem sei o que eu tô fazendo ali, gente. Ai, ai. Ai, gente. Ali, ó. Agora eu fui é, passar por cima do bad girl. Eu lembro que eu tinha falado pra vocês que não parecia que tava escrito ali. Então, eu fui passar ele por cima do bad girl, girl, a caneta, bad girl. Eu faço, eu, da última vez que eu fiz, da primeira vez que eu fiz, eu fiz com a régua, certinho, tudo bonitinho com a régua, sabe? Bem retinho. Mas aí dessa vez eu falei, ah não, eu não vou fazer com a régua, com a régua, eu vou fazer assim Direto mesmo, que fica meio torto, sabe? Meio, eu não sei explicar. Mas fica mais torto, fica, sei lá, mais despojado, podemos dizer assim, não sei, podemos, talvez não, talvez não, mas talvez sim, não sei, gente, posso fazer o que eu quiser, né, mas fica mais torto assim, fica mais legal, eu acho, eu acho, gente, mais legal assim, que passar a régua e ficar muito, aquela coisa muito robô muito certinho, sabe? O ônibus passando aqui atrás, gente. <risos> foi mal. Foi mal, foi mal. Gente, aí eu já troquei de caneta de novo, né? Dá pra perceber. É porque eu, eu pego aquela mais grossa pra poder fazer... As coisas mais grossas, tipo ali, o bad girl, que é maior, né? Não é muito detalhezinho. É... Agora o cabelo, a choker, essas coisas. Eu faço mais com essa caneta, que é a 0.1, que é mais fininha, né? E a outra, eu não sei qual é. A outra não tem numeração, gente. Ela é da Faber-Castell e não tem numeração, é só... Grosso, sabe? Bem grosso Ó oh, gente, ali eu tava fazendo os do cabelo Tudo certinho Bem bonitinho, né gente? Vocês viram que fica bem é, fica meio estranho sem assim, esses chisquinhos. Fica. sei lá, fica diferente. Eu nem tinha percebido quando tava desenhando como fica sem assim, os chisquinhos, sabe? Mas. os chisquinhos que. eu tava aí. Aí eu. Aí eu tava. Aí gente, a qualidade do vídeo deu uma piorada aí. Por causa que eu comecei a gravar com meu celular. Que não sei o que aconteceu. Ah, da minha mãe descarregou. Lembrei agora. Aí eu comecei a gravar com meu celular. Aí só falta eu fazer show que acabou, né, gente? Já fiz a minha assinatura ali. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Aguardem a parte 3. Um beijo e tchau!